O professor não é mais aquele protagonista, aquele detentor da informação. Hoje o professor tem que ser um, um costureiro, um facilitador. Ele vai partindo do que os alunos trazem na bagagem. Muitas dessas empresas que atuam com mercados online estão criando iniciativas nos mercados offline, nos mercados tradicionais.